Olha só que interessante, gente, Madalena tá fazendo um bolo, alguma coisa nessa linha, não sei se é bolo, se é pão, o que que é, bem? Bolo. É bolo mesmo. Daí ela me chamou, eu tava lá na sala mexendo com o vídeo, ela falou, bem, vem aqui por favor, vem tirar esse palito de dentro que tá aqui enroscado aqui. Aí eu vim, né? Quando eu fui ligar o forno. Ela foi ligar o forno, esse palito de dentro tá aqui, ó. Aí eu peguei e falei assim, eu vou tirar pra você. Daí eu olhei bem assim, ó. Eu falei, mas espera aí, mas isso aqui não tá com cara de palito de dente, não. Só não sei como que ele ficou nessa posição aqui, ó. Tô até aparecendo no vídeo. Olha só interessante, gente, ó. Deve ser caldo de feijão. É, deve ser caldo de feijão que caiu aqui, ó. Pronto, já tirei o palito de dente que ela pediu. Cada coisa Obrigada, que a gente vê, sim, né? Senhor. E nada.